Beleza. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo. Olha, ganhei um presentão, um presentão. Chegou aqui, diretamente dos Correios, né? E eu tava olhando aqui e é da minha esposa, a Vilma mandou um presente para mim. Veio diretamente dos Correios aqui. Agora vamos abrir junto? Vamos saber o que, que a Vilma, minha esposa, mandou para mim. A caixa tá aqui, né? Não vou olhar a nota, não vou nem saber o quanto que ela pagou, enfim, tá aqui. Vamos abrir com bastante cuidado. Ela falou que tem uma surpresa pra mim que ia chegar esses dias. E chegou. Então vamos abrir aqui. Nossa, por onde eu começo, hein? Ai, ai, ai. O que será que tem aqui, hein? Vamos abrir? Vamos abrir junto? Vamos lá. Então vamos abrir aqui. Por onde eu começo? Eu vou começar por aqui, ó. Vamos ver o que, que tem nessa caixa. Ah, aqui consegui abrir esse lado. Vamos abrir comigo aqui, ó. O que será que a Vilma mandou pra mim? falou, ó. Tem uma surpresa para você que vai chegar dos Correios esses dias. Então, vamos lá, vamos abrir. O que será que ela tá aprontando? O que será? Vamos ver. Eu não sei o que é, hein? Aqui tem etiqueta do Correio. Eu vou preservar essa etiqueta aqui, né? Isso. Tem uma etiqueta aqui do Rio. Isso. Vou preservar essa etiqueta aqui, né? Enfim, vamos ver o que, que tem aqui. Pronto, preservei a etiqueta. Agora vamos abrir, hein? Tchan, tchan, tchan. O que será que tem aqui, hein? Vamos lá. Vamos, vamos abrir, abrindo, abrir, abrindo, Nossa! Que legal. Nossa, que pesado. Olha só um pé. Ai, ai, que da hora. Tem, uma, tem um materialzinho aqui. A caixinha está aqui. Um pé. Nossa, que legal. Vamos abrir aqui, ó. Nossa, que material diferente. Nossa, que da hora. Bem diferente do material que eu tenho usado para trabalhar nas aulas com vocês. Olha, que bacana. Que da hora. Nossa, que cheirinho diferente. Um, olha, um pé. Que da hora. Que bacana. Brigadão. Olha, gostou? Eu adorei esse presente. Minha esposa Vilma vai ver esse vídeo daqui a pouco. A gente vai publicar para vocês aí. Obrigado. E ó, um Feliz Natal para vocês. Tudo de bom. Sucesso. E vamos que vamos. Até mais. Tchau, tchau.